Lançado em 1981, o Volkswagen Voyage veio com a missão de ser o sedã do Volkswagen Gol. E ele conseguiu. Foi um sucesso. Chegou até a ser exportado para os Estados Unidos. E com isso, ganhou uma legião de fãs por onde passou. Mas será que o Voyage 2013 ainda honra esse nome? Para saber, vem comigo no teste. Com linhas bem fluídas desde a coluna C até aqui na coluna A e tem essa frente que é considerada por muitos a mais bonita de todos os tempos eu também acho e aqui na parte traseira não é diferente tem essas lanternas mais espichadas este aerofólio e esse, esse friso no porta-malas sem falar no para-choque também é muito bem desenhado o espaço interno é muito bom para dois adultos e uma criança agora o que é estranho é que ele tem um apoio de cabeça aqui no meio do banco traseiro, mas não tem o um cinto de três pontos. Pode uma coisa dessa? E aqui na frente, o espaço interno também é bom. Você fica muito bem acomodado aqui nas pernas, o volante tem boa pegada e regulagem de altura. Fica faltando, porém, a regulagem de distância. E o Voyage tem alguns opcionais que podem te agradar. Veja... O acabamento é bom apesar do plástico duro ele tem esses detalhes que imita metal que realça esportividade e os arremates são muito bem feitos e o porta-malas tem 480 litros excelente pode ser aberto por meio da chave ou aqui pelo botão do alarme só tem que ter cuidado com essas alças de metal pois elas podem amassar alguma das bagagens lá na parte de dentro e elas ainda roubam um espaço precioso. O motor é 1.6, com 104 cavalos com etanol e 101 com gasolina. É um motor muito bom, apesar que a Volkswagen já disponibiliza no Gol e na Saveiro Cross um motor mais moderno, que é 1.6 MSI, que tem 110 cavalos com gasolina e 120 com etanol. O torque é praticamente igual com ambos os combustíveis, mas andando com etanol, dá pra notar uma grande diferença. O desempenho fica muito melhor. O câmbio é muito bom. Com engates macios e precisos, o carro responde muito bem. Ainda mais que a primeira e a segunda são bem curtinhas. E como o motor é bem potente, o carro vai te agradar no desempenho. Os freios são bons. Com o sistema ABS, a frenagem é muito segura, apesar do carro ter tambor na traseira. A suspensão é muito boa. Firme, filtra bem as irregularidades do terreno. Além de deixar o carro fazer curvas muito bem. E olha que ele nem tem os importantes controles de tração e estabilidade. O consumo que me impressionou para um carro 1.6 está muito bom, né? Olha os números aí embaixo. Bate muito carro 1.0. Enfim, ele não é o mais barato do segmento, mas cumpre o que o promete. Mas será que ele mantém as mesmas qualidades que o fizeram ser exportado até para os Estados Unidos? Deixe sua opinião nos comentários. Gostou do vídeo? Deixe o seu like, compartilhe com seus amigos nas redes sociais e aproveite e se inscreva no nosso canal aqui embaixo para continuar recebendo nossos vídeos. Muito obrigado e tchau!